Muito bem, pessoal. Mais um dia, mais um dia lindo aqui em sul de Minas, São Sebastião do Paraíso. E Um pouquinho frio, né? Estamos aí num período aí que me parece que no sul, é, lá pro lado do Paraná, tá fazendo frio demais e aqui tá refletindo um pouquinho aí a temperatura, né? Agora são 10 horas da manhã, o sol tá começando a aparecer aqui devagarinho para você fazer uma ideia né isso não é o horário de aparecer o sol mas graças a deus está aparecendo e agora estava sem e a temperatura estava um pouquinho fraquinha vamos começar uma pequena caminhada aqui pela cidade né para poder é, se livrar um pouquinho do frio e também é, esticar um pouquinho as pernas né dar uma refrigerada na cabeça eu vou registrar aí algumas imagens aí desta caminhada para você. Você que está aí nos acompanhando aí pela, pela internet, né, pelo, pelo YouTube. Às vezes a câmera vai, vai tremer um pouquinho, mas vale a pena você caminhar um pouquinho comigo e ver como é que está aí o dia aqui nessa cidade linda, espetacular, né? Uma das cidades mais lindas aí do interior mineiro, que é São Sebastião do Paraíso. O solzinho tá uma maravilha, olha só. Dá uma assuntada, que coisa linda que tá o céu hoje, ó. Uma noite que não foi ruim também, né? Apesar de estar de tá um pouquinho gelada, mas... Isso é parte, né? Faz parte. Vamos caminhando, gente. Vamos caminhando comigo, que já já vou mostrar imagens maravilhosas para você que está aí acompanhando. Olha aí, ó. Isso aqui... É, imagens de uma das praças daqui, né? Mas você vai ver coisa melhor ainda, coisas mais maravilhosas ainda. Já já eu volto com você, vamos lá. Olha aqui, pessoal, nós já estamos entrando aqui na área da Lagoinha, que tanto é lugar de, de visitação, né? Por ser um lugar muito bonito, como também de caminhada. Aqui tem um grande calçadão, Geralmente o pessoal usa para fazer caminhada. Hoje é claro que tá vazio, né? Mas geralmente o pessoal costuma vir de manhã aqui. Fez frio, provavelmente quem veio veio, quem não veio não vem mais. Mas como a gente tá mais tranquilo, a gente veio dar um passeio aqui, mostrar algumas imagens para vocês. A passarinhada aqui é o que mais se registra, né? Que tem mais animais do que ser humano geralmente. Olha aí, coisa linda um pássaro pescador que já tá aí na espreita, né? É doidinho para pegar os seus peixinhos. Vamos aproximar um pouquinho dele. Olha aí, tomando solzinho, né? Nada nada ruim, né? Que não só o ser humano gosta de sol e precisa do sol, mas as criação também. Olha aí. Tudo mansinho, A gente aproxima deles e eles quase não, nem ligam, né? Porque está acostumado aí com a movimentação por aqui. E as autoridades aqui, eles cuidam bem, né? Não deixa o ser humano aí é, judiar dos animais, né? É um lugar bem tranquilo, olha aí. Já mostrei várias vezes imagens desse lugar aqui, mas vale a pena mostrar sempre o que é bom para né, pro Brasil. Você que acompanha nós aí pelas redes sociais, uma caminhada gostosa. Que é uma pena que não tem tempo de todos os dias fazer essa caminhada, mas sempre quando nós temos um tempinho a gente dá uma escapadinha para vir para cá, né? A câmera treme um pouquinho, pois estou andando, né? Evidentemente não tem como evitar, mas é para você que está aí pelo Brasil fazer uma base né, lugar gostoso que é aqui, solzinho brilhando, olha aí, tem tudo para ser um dia maravilhoso, tenho certeza disso, vamos pegar a ponte, a famosa ponte da Lagoinha, daqui a gente acompanha tudo de cima né, um abraço aí pro Val, pra Thelma, que acompanha nosso trabalho sempre, né, nos apoiando. Pro meu amigo Felisberto também, né. Felisberto tá meio sumido, mas tá voltando aí com tudo, né. É o mais, o mais famoso palhaço de Carandaí, Minas Gerais, né, na região de Belo Horizonte. Meu amigo Felisberto, aquele abraço. Tem o seu canal aí no YouTube também. Felisberto e Gabizinha, né? O Felisberto, é o nome do canal. Você pode dar uma passadinha por lá que, se você gosta de alegria, é lá mesmo. Nosso amigo Felisberto é um dos melhores aí pra alegrar o povão. Olha só, eu tô bem no meio da lagoa, gente. Olha aqui. Ê, Thelma, hein? Um dia você vai vir aqui e você vai ver que maravilha que é isso. Até uma é lá de areia branca, gente. É... É lá do... Da cidade de Areia Branca, um lugar pequeno também. Isso que é muito bom, né? É uma pena que tá meio longe aqui da gente, né? Lá de Sergipe. Mas um dia, quem sabe, né? Deus preparando, a gente vai aí, né, Telmo? Isso aí é tudo por Deus. A gente não sabe de nada, a gente não... Não tem noção alguma, se não for Deus. Olha aí. Imagens lindas. Aqui... Um, um prédio, né, um condomínio, que provavelmente aí deve ser pessoas de dinheiro, né, muito dinheiro, que para morar na frente de um local desse deve ser muito caro, até aluguel por aqui. Eu moro no centro da cidade, mas é claro, moro num lugar mais humilde, numa casa mais simples, olha aqui. Estou... Praticamente no centro da cidade Minha casa está a dois quarteirões desse lugar Ali é o centro de, de exercício físico né? E daqui a pouquinho eu vou estar tá fazendo Enfim, daqui a pouquinho eu trago mais imagens para vocês Agora vou se exercitar um pouquinho Infelizmente não tenho uma pessoa para filmar para mim Mas daqui a pouquinho eu trago mais imagens para vocês que estão tá me assistindo aí pelo canal do Professor Boino. Aquele abraço para você que acompanha o canal. Aquele abraço para você que sempre deixa o seu like e se inscreve aí com a gente, tá bom? Já já voltamos. Muito bem, pessoal. Eu dei uma paradinha aqui, o que me chamou a minha atenção. Nós estamos aí na caminhada, né? O que me chamou a minha atenção é essa árvore aqui, ó. Toda florida. É interessante que é uma árvore bem alta, né? Provavelmente já tem algum tempo já de vida. E dá essas flores aqui. O Pessoal que gosta aí do, de natureza, né? Eu, como eu sou apaixonado pelas coisas que Deus cria, pela natureza, pela vida, pelas coisas verdes, olha, olha, que, olha que coisa linda. Isso aqui, a árvore está aí no pé de uma um parque, um parque infantil aqui da cidade, olha só e não só ela né, como várias que ao redor aqui do parque ó. bem cuidadinha é que para as crianças que ficam aqui provavelmente brincando ali tem algum, alguns brinquedos né estou do lado de fora estou no cal, na calçada as crianças podem ficar aí não só se distraindo, mas também é, desfrutando aí de um ar puro, né? Que árvore é vida, né? A árvore, ela transforma o ar, ela purifica o ar, ela dá saúde aí, né? Para quem vive nesse ambiente. E eu fico admirado, né? Às vezes tem muita gente que fala, poxa, mas é muito cafona essas coisas. O canal mostra muita coisa cafona. Mas mostrar o que Deus criou, nada disso é cafona, né? Deus não muda, né? Deus se renova a cada dia, a cada momento. É, as coisas lindas que Ele criou tá aí, ó, para se viver, para se cuidar, né? Infelizmente, muitas das vezes a, o homem não dá valor nisso. Olha só que coisa linda. Deus é maravilhoso, né? Deus cria uma coisa tão bonita, uma flor tão bonita e ninguém dá valor. A maioria das vezes o homem acha que ele é o todo poderoso, está muito enganado. Maravilhoso, né? Deus possa abençoar grandemente quem está aí por trás de cuidar desse parque, né? Não só os funcionários, como a prefeitura municipal também, que tem feito um lindo trabalho. Olha aí, pessoal, paramos aí para dar uma descansadinha, depois de alguns minutos, caminhando... Olha se, olha aqui paisagens que trazemos para você. Olha aí. Nós estamos aqui numa área de uma das praças também, né? Que são várias. Que é dessa maneira que o pessoal cuida aqui, ó. A iluminação. Aqui não tem nada escuro. A noite é magnífico, né? A iluminação é prioridade para eles aqui. E também, né? Segurança aqui é a coisa mais normal do mundo: você sair à noite e ter é, a força policial é, vigiando o pessoal, vigiando a, as ruas, né? Dando segurança para a população a população que tanto paga impostos, né? E deve ser bem cuidada, né? Pelas, pelos seus governantes. É, muitos estados hoje deixam muito a desejar esse tipo de coisa, principalmente na segurança, pois a segurança está terrível né? em muitos lugares. Tem é pessoas que costumam dizer, né, ah, em todo lugar está -se ruim para se viver, né está perigoso. Não é nem todo lugar, né. O pessoal que fala isso aí, ele, ele tem pouca sabedoria, né. Tem muitos lugares ainda que ainda tem pessoas honestas, né, né. Na, na parte administrativa, na parte de polícia, né, e está bem mais agilizado para você viver, para você sobreviver, que tem a, bem menos violência, né? No caso aqui tem alguma coisa assim de vez em quando, mas nem sempre, né? É muito difícil. Você ainda tem a liberdade ainda para sair às 9, 10 horas da noite sem algum tipo de problema desse, pois a segurança sempre é mais reforçada do que a maioria dos lugares né ali nós estamos ali na frente da prefeitura municipal prédio da prefeitura municipal e uma coisa para se observar né aqui olha só o, o piso disso aqui você não vê um vestígio aí de papel ou imundiçaiada que as pessoas jogam, né? Porque o, o jeito do pessoal aqui é outro, né? O pessoal aqui é mais tranquilo, mais educado. É, tem certas cidades aí que tem pessoas muito revoltadas, não sei se deu, se deu mal demais na vida, né? E eles querem descontar na sociedade em si, né? É aquela história, né? Todo mundo tem luta na sua vida, tem, todo mundo tem a sua história para contar, mas se a gente for descontar em todo mundo, tá enrolado, né? É, nós temos aí de fazer a nossa parte. O tempo voltou a ficar meio nublado, temperatura não está aí é, quente nem frio, mas eu tenho certeza que vai esfriar mais tarde, é, porque nós estamos num dia aqui, nós passamos uma noite aí que... De, é, Devido ao frio que fez no, no Rio Grande do Sul, é, se refletiu aqui também, né? Foi uma noite um pouquinho mais fresca, como diz o outro, né? Os bancos muito bem zelados. Todas as praças, nós já passamos, nós já filmamos, é dessa maneira aqui, ó. Os bancos parecem o banco que você tem dentro da sua própria casa, zeladinho. Já passei por muitas cidades que esses bancos que eram quebrados na marreta, né, por vândalos. Pessoas que não sabem o que é pagar um imposto, né, porque a, a vida inteira foi vandalismo. E eles acham que tem o direito de quebrar o que é público, o que, que é, é para as pessoas usar de direito. Né, pelos impostos que paga, pelo o trabalho que é, é dado ao município. Muita parte verde, como sempre, né? Apesar de estarmos aí um pouquinho sem chuva já há alguns dias. Você pode notar que a grama está um pouquinho amarelada. Mas aqui ainda é muito bem cuidado. Vamos caminhar um pouquinho mais né, em direção aí à nossa casa já. Que chegou a hora aí de voltarmos para casa depois de uma leve caminhada. Não vou ficar muito não. Porque fazia muitos dias aí que não caminhava. E se a gente esforçar um pouquinho mais, pode dar problema depois, né? Tem de ir devagarinho. Olha só, gente, ó. Você acompanha aí a parte verde, ó. Em todos os lugares que você vai aqui, limpeza total. Sossego, tranquilidade. Aqui durante a noite você não escuta barulho de... Aqueles aquele barulho infernal de de som em carro, essas coisas aí, você não escuta nada disso. Geralmente as praças aqui tem muitas árvores que já tem muitos anos, né? Pelo tamanho dela, pela grossura do tronco, você pode ver que já são árvores de muito tempo, ó. Vamos tentar subir a nossa rua ali filmando, não sei se vai dar esquema. Andar filmando aqui é um problema, né? Não que tenha perigo, né? A gente andar com câmera na mão, mas às vezes a gente pode dar uma trupicada, algo parecido. Aí, olha aqui. Mas eu acho que vai dar esquema aqui da gente mostrar mais. Principalmente essa, essa rua aqui, ó, muito movimentada, ó. Só árvore para todo lado. Para todo lado que você for, aqui tem árvore e mais árvore. Como a gente está na região do centro, é claro, né? As ruas são bem agitadinhas nesse horário. Aqui parte do lateral do prédio da prefeitura municipal. Como você vê, já está quase tudo normalizado, né? Os carros parados aí, o pessoal trabalhando, graças a Deus, é, resolveram enfrentar a situação de frente, né? Mas aqui nunca foi igual os outros lugares, né? O pessoal aqui tem a, a cabeça já mais diferente. Ele sabe que existe, sabe que é perigoso, mas precisa continuar. Continuar trabalhando. É igual nós, né? Estamos aí na, na batalha, né? Fé em Deus e Pena Tábua... Se você tiver fé em Deus, colocar ele na frente É só ele que pode te livrar O resto é só conversa Grandes estacionamentos aqui Na área da prefeitura Tem bastante estacionamento Estamos caminhando aqui em direção a Uma das avenidas mais grandes da cidade Que é a Avenida Angelo Calafiori Vamos lá. Muito bem pessoal, nós, aqui nós já estamos aqui no, na praça, uma outra praça da avenida Ângelo Calafiore, bem pertinho aí da nossa casa. Você pode ver agora como está nublado aí os céus de paraíso. Aqui é um lugar muito movimentado, a praça é tranquila, uma pequena praça que vem aqui na Ângelo Calafiore. Mas os arredores aqui já são já tem bastante movimento, a avenida bem movimentada, uma das, uma das áreas comercial mais movimentada de paraíso é a Ângelo Calafiore, né? Essa pracinha aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó. Um lugar mais tranquilão também. O paraíso se concentra muito na área verde, né? É o que tem de praça aqui, praças bem cuidadas. Olha aqui, ó. É, nós já estamos um pouquinho mais tarde, né? Estamos aqui aproximadamente às 15 horas. O sol já está aí dando sinal também, né? Apesar que o tempo nublado está mais do que o sol. Mas é isso aqui, ó. Aqui é um posto de gasolina aqui da, da cidade, né? Um dos bares. E uma pracinha legal aqui. Apesar que aqui é uma das únicas praças aqui que de vez em quando a gente vê pessoas moradores de ruas é, descansando por aqui mas não pelo menos até agora não tem perturbado a gente não e as outras praças a gente não vê nada disso né mas aqui de vez em quando o pessoal aí descansa aqui durante a noite ali uma das lanchonetes deixa eu pa, deixa eu passar o pedestre ali vou, vou focalizar é uma das melhores lanchonetes aqui da área de vez em quando a gente até vai lá buscar um lanchinho aqui durante a noite enfim um dos grandes hotéis da cidade também né que está está aqui pertinho vou vou focalizar para vocês verem olha aqui as plantas que legal aqui é o hotel bm né não é o, o mais grande o melhor mas é bem chique também olha lá bm hotel já fiquei nesse hotel inclusive não deixa a desejar não um ótimo atendimento já alguns anos atrás eu já fiquei nesse hotel quando morava aqui mas eu prefiro outro outra empresa que tem na cidade vamos lá vamos ficando por aqui gente vamos ficando por aqui um abraço a todos